Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo é um blog conhecendo a loja do Saia de Saia de Americana, tá? Pra quem não sabe, o Saia de Saia já é parceiro aqui do nosso canal, desde que a gente começou praticamente com o blog, tá? E eles têm loja em Sorocaba e Americana, é, eu fui na loja, dia 13, no sábado, eu fui na loja de Americana conhecer, não conheço a de Sorocaba ainda, mas com certeza também vou conhecer, porque, gente, eu falo pra vocês, se vocês forem da região, vale a pena dar uma passada na loja, porque tem muita coisa, e assim, pra quem não é da região, não tem problema, porque eles vendem pelo site... Pelo site Vende pelo WhatsApp e nesse vídeo eu mostrei bem, assim, os tecidos, mostrei as roupas que eles fazem, porque eles também vendem roupas prontas, tá? E é muito bacana a loja de Americana, além de ser uma loja onde vende tecido, roupa, tem uma parte de café pra você tomar com bolo. Gente, é uma delícia, tem a parte do salão, se você quiser fazer a unha, tem lá é, a irmã da Lu que faz, gente, ela é top nas unhas. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo pra vocês seguirem ela. E verem as unhas que ela faz, top! Bom, é, eu vou parar de falar, porque o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Eu vou mostrar agora, então, a loja, eu vou começar fazendo o vlog pra vocês. E vocês vão ver aí que tem sorteio, né? Então, é, no finalzinho do vídeo, eu volto aqui mostrando as minhas escolhas, que já estão todas aqui, tá? E também mostrando aqui, falando sobre os sorteios que vão ter aqui, tá bom? Bom dia, pessoal! Hoje eu tô aqui no, na loja do Saia de Saia de Americana e eu vou gravar pra vocês um pouquinho da loja. Eu vou mostrar toda a loja pra vocês. A loja é linda. Eu não conhecia, tá? Primeira vez também que eu vim aqui pra conhecer a loja. E eu vou mostrar um, alguns dos tecidos aqui pra vocês. Tem cada tecido lindo. E olha a roupa que eu tô. Ai, não dá pra mostrar. Aquele macacão que eu fiz aqui. Pera aí que eu vou pedir pra minha tiada filmar meu, meu look pra vocês. Vou mostrar aqui um pouco dos tecidos, Mas tem muita coisa, meninas. Olha isso. Gente, cada tecido. Olha esse tecido, ó. Tem muito tecido lindo. Quem for aqui de americana, da região, vale super a pena dar uma passadinha aqui, tá? Eu sempre falo pra vocês, ó, e eu tô aqui, hoje eu vim aqui ver. Né? Vou mostrar os de cima e depois eu vou descendo. Olha a quantidade. Tem as vendedoras, que elas não querem aparecer. Olha, desse lado tem mais. Gente, a loja é linda. Vou mostrar um pouquinho da loja aqui pra vocês. É linda. Olha essas peles. Olha E olha que bacana, eu já comentei com vocês que eles vendem roupas também prontas, tá vendo? Então, tem algumas coisas aqui na arara, tem blusa, tudo com tecido deles. Olha a quantidade de saia. Gente, cada uma mais linda que a outra, já vou ficar depois ó, atrapalhando <risos> ali tem mais ó, algumas peças que eu vou mostrar ali para vocês olha os aviamentos Não tem nem o que falar né olha isso Aqui aqueles alfinetes que a gente... Inclusive, vai pro canal, eu usei esses alfinetes que eu recebi aqui do Saia de Saia. Nenhum macaquinho, ficou a coisa mais fofa do mundo. Acho que vai semana que vem pro canal. Olha aqui, tem algumas blusinhas diferentes, olha. Olha. Casaquinho, e aqui temos tecidos de moda festa, os tules, né? Aqueles famosos tules, aqueles tules que a Luciana posta e a gente fica morrendo. Olha isso. Vai ter super em alta. Olha que lindo, gente. Aí aqui, olha, tem provador, tá vendo? Olha lá. Aqui tem os provadores para você provar a, as peças prontas. É um espaço bem bacana a loja aqui, olha. Temos uma parte de estética aqui. Quer tomar um cafezinho? Tem cafezinho, tem bolinho. Vou mostrando mais aqui pra vocês no decorrer do vídeo, mas, gente, vale a pena vir aqui na loja conhecer, viu? O pessoal, tudo se escondendo para não aparecer. É, mais ou menos é. Pessoal, então, como eu disse, né, tô aqui no Saia de Saia e agora eu tô com a Luciana a aqui do Saia de Saia. Saia. Tá Bem-vinda! Fica linda, seu <risos> Meninas, eu tô mostrando alguns tecidos pra Jô, pra ela fazer algumas coisas pra vocês ainda essa semana, no decorrer da semana, tá Jô? Não tem pressa. <risos> tá. Eu tô mandando ela levar alguma coisa que eu quero fazer pra mim também, que é uma t-shirt com esse lurex. Olha aqui, esse ó. lurex, pessoal. Maravilhoso. E colocar esse tigre em cima. O que, ah, que não, vocês não... acham? Uma t-shirt assim. Olha o brilho disso. Fica lindo. Meninas, pra quem não sabe, vai usar muito, tá? É lurex agora, ó, verão 2019. É muito brilho, lamê, neon. Vai usar muito, então aposto. Então tô mandando algumas Ai, coisas de aplique também. Pra Abre a jo. sua gaveta. Abre sua gaveta de, Ai, de aplique. Beira. Olha. Ô, jo, vamos pegar algumas coisas pra fazer sorteio pras meninas? Ó, oh, vocês gostaram? Ah, sorteio. Opa. Olha as gavetas aqui. Olha de... os botões, meninas. Olha isso. Tem muita coisa linda. E vamos aproveitar que a Josi tá na loja hoje, ó. Barbicachos de metal. E fazer um sorteio para vocês, tá bom? Olha, então tem muita coisa. A Jo tá na loja de Americana. Isso. Tem loja também em Sorocaba, viu, meninas? Agora vai ter duas lojas em Sorocaba. Jo, vamos mostrar o neoprene para ela? Vamos mostrar neoprene, que vocês gostam de neoprene, né? Ó, temos alguns neoprenes aqui que a Jo tá escolhendo para fazer para vocês. Olha Esse aqui. azul. É, lindo. Tá aquele lindo, cima em tem mensual. um palque de poliamida. É. Então, meninas, eu acho que eu vou sortear três cortes de neoprene. Vixe, vamos tudo ter <risos> <entrega>. um <risos> bem bonito, tá bom? Olha lá, pessoal, vai ter sorteio, hein? Ó, esse daqui, Jô, vai ter sorteio desse neoprene, ó. Neoprene marina, oh, maravilhoso, super bem exclusivo, bem. isso daqui é exclusividade de saia de saia, ninguém tem, só nós, tá bom? E, gente, deixa eu falar, os neoprenes, é, todo mundo fica com dúvida se dá pra usar agora. Dá sim, viu? Eles são, eles são uns tecidos, Ele não é aqueles neoprene pesados, eles são mais leves, então dá pra usar agora no verão tranquilo. Inclusive, eu estou com o ponto Roma aqui... E vocês me perguntam se ele não é grosso, se não esquenta muito, tá gente. Tá um luxo, gente, de tão linda. Olha a roupa dela, deixa eu mostrar o look. Ai, eu tô de viscose hoje, viu? Essa é uma saia de viscose e, e uma blusinha de crepe italiano, também a gente tem na loja. E esse? Ô, Ju, vamos sortear pras meninas? Ó, Sim. meninas, o que, que vocês acham? Essa Olha é a estampa ali. da Boticabana, ó. Olha que lindo, que luxo. Vamos fazer um sorteio também desse daqui pras meninas. Então vai ter sorteio deste, daquele ali, azul, que é lindo também. Vamos ver qual mais olha, a luta esc... é a Olha, neoprene. Ah, essa primeira aqui, ó. Bem Gente, lindo, assim, olha, super bem, cara de bem, primavera, verão esse dali. É e ele tem o um efeito bordado, tá? É como se fosse aqueles apliques é mesmo. É verdade, deixa eu mostrar de pertinho que daí dá pra ver, olha. Ó, tem um efeito bordado. Então, ó, a Ju vai sortear pra vocês... Três cortes de... de um metro e meio, tá bom? Dá pra tá. fazer vestido, dá pra fazer Isso. saia. É. Vai ter tá então três, três sorteios no, no. A gente vai fazer como esse sorteio, Lu? Ah, Faz... a gente pode fazer no Instagram, você vai querer fazer no Facebook. Tá, Face. Tá bom, eu vou fazer no Instagram, então, meninas. A gente vai alinhar como vai ser o sorteio. Isso. Meninas, fica de olho no nosso site. Fica de olho no Instagram. Muitas novidades, tá bom? Jo, vamos liberar uma tesoura também de sorteio para as meninas? Nossa, agora, agora vai ter um a nadie. Olha lá, aquela que vocês a gostam. Aquelas... Das tesouras. Isso, cadê ela? Eu já tirei foto, tá aqui, ó. Deixa aqui, verra, ó. Tá aqui. Isso, a gente usa na loja, viu? Ó. Eu também só uso essa em todos os vídeos do Alfinetadas da Moda e ela realmente não perde o corte, pessoal. Ela é leve. Nossa, é maravilhosa essa tesoura. Meninas, então aproveita, curte aí o Saia de Saia no Facebook e no Instagram, que vai rolar sorteio pra vocês, Isso. tá bom? Um beijo e acompanha a gente. Vou mostrar aqui pra vocês a parte do salão, tá vendo? Olha, é bem grande a loja. E aqui, olha, tem a parte do salão. Eu estou entrando agora, ó. Inclusive, Olá, temos... <risos> <bem>? <risos> Olá. Você que é a irmã da Lu? Sim É a irmã da Lu, pessoal <risos> Fazendo as unhas Olha que lindo aqui o espaço Então você vem comprar um tecido, uma roupa E já aproveita para fazer as unhas Muito linda aqui, Olha E a loja bombando, ali a Lu cortando os tecidos, <risos> pro sorteio, <risos> ah, é, e olha os detalhes, você vem aqui, é cada, tudo pensadinho, olha isso meninas, tudo, maravilhoso ó Jo, tô mostrando pra Jo pra ela conhecer e falar pra vocês também, esse é o alfaiataria de Gales. é um tecido que a gente vende muito, é nosso carro-chefe, ele tem muito elastano olha, ele tem algodão, tem todo o conforto do algodão, viscose e essa elasticidade que faz o, o tecido ficar melhor e vestir super bem no corpo, não precisa de forro, ele é um pouquinho mais encorpado, fica bom para saias, vestidos pantalonas, macacão então esse é o nosso alfaiataria de gás, para vocês conhecerem, tá bom? Gente, top, hein? Toque dele. É bem gostoso. Nossa, ele é bem encorpado. Realmente, olha, é cor clara e ó, não é transparente, tá vendo? Olha as opções de cores que temos. Top, hein? Esses daqui acho que... Vale a pena, hein? Eu sempre falo para vocês, se vocês forem aqui... De Americana, região, vem dar um pulinho na loja para conhecer, que vale super a pena. E ali estamos fazendo a nossa, né, comprinha aqui, separando tecido Bom, pessoal, então vocês viram aí, uh, conheceram a loja de Americana, do Saia de Saia. Gente, toda terça e quinta chega novidade nas lojas. Se você não for da região, não fica triste, vai no site que elas estão sempre postando lá no site as novidades. Tudo que tem na loja... Tem no site. Então, não fiquem tristes. A parte de aviamento deles... Gente, o que falar dos aviamentos? Vocês viram aí que eu mostrei um pouco aí dos aviamentos, tá? Mas elas têm umas gavetas lá que elas nem abriram, né? Que é as gavetas aqui desses apliques. Gente, pensa nos aviamentos top. Top mesmo. Então, é, eu vou mostrar. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou falar com, direto com o pessoal de saia de saia. É, vocês viram que eu conheci a lua Eu não conheci ela pessoalmente... Pensa numa pessoa fofa, gente, ela dá atenção, eu tava lá, ela atende, ela vai, ela faz tudo na loja, você fica, sabe, tipo, ela tem um pique que você fica impressionado, assim, passa o negócio, sabe, você já chega em casa com aquele pique dela, assim. Eu conheci ela pessoalmente, né, mas assim, de verdade, assim, quando eu conheci ela, quando eu fui falar com ela pessoalmente, sabe aquela pessoa que parece que você já conhece há anos? É assim, bateu o negócio, de verdade, assim, parecia que a gente já se conhecia há anos, sabe? E aí a gente fez, então, eu escolhi algumas coisas aqui pra mim, pra gravar vídeo aqui pra vocês no canal, tá? E também, agora eu vou mostrar os sorteios que vão ter. Vão ser quatro sorteios, eu vou ver ainda como que eu vou fazer certinho. Eu não vou fazer todos pelo Instagram, porque eu sei que tem muita gente que não tem Instagram aqui no YouTube, né? Então, com certeza, eu vou fazer um pelo YouTube, tá? E vou fazer também pelo Instagram e vou ver se eu faço pelo Face. Não sei se eu vou fazer pelo, pelo Face. Talvez eu faça pelo YouTube e pelo Instagram. Não decidi ainda, mas vão ser sorteios. Não vão ser todos juntos, então vão ser quatro ganhadoras, tá? E o sorteio, as peças que vão ser sorteadas estão aqui nesses saquinhos, ó. Já tá tudo separadinho pra vocês. São quatro, são três cortes de tecido de um metro e meio cada um. E uma tesoura daquela de titânio top. Sabe aquela tesoura que vocês morrem para ter? Que todo mundo quer? É essa. Inclusive, tem ainda pra vender no site dela, tá, pessoal? Pra quem quiser. E essa tesoura vale super a pena, porque ela não perde, perde o corte. Vocês sempre me perguntam que tesoura que eu uso nos vídeos. É essa tesoura aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar, então, primeiro as minhas escolhas. Gente, olha o capricho. Olha o saquinho que você vai lá, você sai com esse saquinho... Tá? que você já pode guardar, depois você sai com o saquinho, com o seu tecido, depois que você faz a sua peça, você já guarda aqui dentro, deixa no guarda-roupa, gente, coisa mais fofa, tem cheirinho, ai gente, sabe aquela loja que é tudo pensado detalhe por detalhe, é o Saia de Saia, de verdade, eu apaixonei pela loja, Queria morar mais perto pra ir mais vezes, sabe? Porque, gente, é impressionante. As vendedoras também são uns amores. Elas atendem você. Você fica lá batendo papo, sabe? E elas vão, não, usa esse tecido. Eu vi lá, eu tava lá enquanto eu tava lá. Eu vi bastante gente entrando na loja, sempre cheia. Não só a loja, também com a parte do salão, né? Como eu mostrei pra vocês aí no vídeo. Então, falando, falando, o vídeo fica enorme. Vou mostrar, então, as minhas escolhas, tá certo? Olha, ela me... Então, eu escolhi esses dois apliques, este daqui vai... eu vou gravar ensinando a colocar os dois, porque eles são diferentes. Este daqui é termocolante, é muito bacana e fácil de colocar. E este daqui não é termocolante, mas olha, este... tem outras cores, tá, pessoal? E tem outras estampas, olha que tudo. Tá vendo? Esse não é termocolante, esse é costurado, ou pode ser até colado, que eu já ensinei até vocês, já falei sobre isso. Mas eu vou gravar um vídeo ensinando a colocar os dois tipos de aplique, tá? Este daqui... A gente vai fazer... Deixa eu tirar os outros tecidos daqui. Olha só. Então, eu escolhi este lurex. Na verdade, esse daqui foi a Lu que deu a ideia e eu super amei a ideia dela. Gente, tá super em alta lurex, esses tecidos com brilho. Tudo que tem brilho é tendência. Então, o que, que a gente vai fazer com este tecido aqui? Nós vamos fazer uma t-shirt com este lurex. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o brilho dele. Olha que lindo! Então, a gente vai fazer uma t-shirt... Tá com esse Lurex maravilhoso. Deus, né? Deixa eu por aqui. E na frente da t-shirt, nós vamos colocar aqui, olha. Olha isso. Foi ideia da Lu. Super amei a ideia dela. Olha isso. Vai ficar show essa t-shirt. Então, este tecido aqui, a gente vai fazer a t-shirt. E nós vamos colocar este tigre aqui na frente. Tinha um azul lá. Gente, tem muito aviamento. Vocês ficam malucas com os aviamentos. Ah, pra vocês terem noção, a minha enteada foi comigo... E ela é nova, ela tem 19 anos, ela nem gosta dessas coisas de costura. Ela saiu de lá, Josi, pelo amor de Deus, que tecidos lindos. E olha que ela é nova, ela não, é, não mexe com nada de costura, ela vai comigo só pra me ajudar nas filmagens. E ela ficou encantada com os tecidos, com os aviamentos. Ela já, Josi, eu queria, ela viu os tecidos, Josi, faz um pra mim daquele lá, eu vou comprar o tecido, você faz pra mim. Sabe, impressionante, é que até ela que não mexe com isso, ficou impressionada com a loja, pra vocês terem noção. Imagina a gente que costura, sabe, quando você chega, você fala, ou... Oh, mas, né? olha eu já tô aqui, né? No blá, blá, blá, de novo. Então, este daqui, primeiro tecido que eu escolhi, a gente vai fazer uma t-shirt com molde disponível pra vocês no canal, tá bom? Vai estar tá disponível do 36 ao 56 o molde da t-shirt. O próximo tecido, gente, a hora que ela me mostrou esse tecido, eu apaixonei, de verdade. É um linho, com as cores, ela já, já escolheu as cores, 2019 do verão, que é tudo neon, né? Que vai vir com alta, super em alta neon, e é um linho, e ele tem um pouco de elastano. Gente, olha isso, olha este linho, é uma delícia o toque dele. Então, esse daqui, também já tá pensado o que a gente vai fazer. Vocês me pedem muito saia godê longa, então a gente vai fazer uma saia godê longa com este linho aqui deus o olha isso gente pensa se tem uma coisa é linho imagina uma saia dessa longa godê vai ficar lindo demais então a gente vai fazer com este daqui uma saia godê longa o próximo também é um linho mesmo estilo daquele lá de folhagem que é super tendência também tem elastano este daqui ainda não foi decidido o que a gente vai fazer com ele então, vou aceitar sugestões de vocês. O que, que vocês querem que eu faça com este estilinho? Vou dar algumas opções aqui e vocês me falem, tá? Gente, macaquinho, dá pra fazer que a gente tem bastante tecido. Macaquinho não, macacão. Macacão longo, tá? Um modelo bem bacana. A gente pode fazer até um modelo meio jardineiro, assim, mas de calça comprida, porque tem bastante tecido. Dá pra gente fazer uma calça de alfaiataria... Sabe? Com este tecido vai ficar linda, mais larguinha, estilo pantalona, sabe? Vai ficar show também. E tam, estamos com participação especial aqui. Ou a gente pode também fazer um vestido. Então, vou dar essas três opções aqui pra vocês. E vocês me falem o que vocês preferem, tá bom? O próximo e último tecido escolhido foi este neoprene deus. Não preciso nem falar nada desse neoprene, né? Gente... Olha essa estampa, ele não é um neoprene grosso, então dá super pra usar agora, tá vendo? Olha, do outro lado, não é transparente, tá? Vocês têm um pouco de medo, vocês sempre me perguntam quando eu mostro o tecido, ai, não é transparente, não é transparente, fiquem tranquilas, dá pra super usar ele, tá? Esse eu também ainda não sei o que nós vamos fazer, então, esse eu vou deixar em aberto, vou deixar só um em aberto, o que tiver mais pedidos eu vou fazer com este neoprene, tá certo? Lembrando que eu tenho um metro e meio dele, então, dependendo do que vocês pedem, não dá pra fazer. Eu tenho um metro e meio. Vou deixar em aberto vocês vão me falar o que vocês querem aqui que eu faça com este neoprene maravilhoso. E agora, vamos para a parte que vocês mais adoram, né? Que são a parte do sorteio. Vou mostrar tudo que vai pra vocês no sorteio. Vai ser... vão ser... vão... Vão ser quatro sorteios, tá, pessoal? Eu vou divulgando conforme eu for liberando aqui no canal e no Instagram. Mas, olha, vai embaladinho, super bem embaladinho. Vai nesse saquinho aqui para vocês do Saia de Saia, que é uma coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então, o que nós temos aqui dentro desse saquinho, ó, gente? Então, uma sortuda vai levar para casa a tesoura de titânio. Olha isso, Gente, top demais. Olha, tá vendo que maravilhosa, ela não perde o, perde o corte. Quanto mais você vai amolando, você vai mais cortando, mais afiada ela vai ficando. E realmente, eu tô usando só essa daqui minha e é maravilhosa essa tesoura, tá? Então, uma sortuda vai levar pra casa essa tesoura de titânio. Eu vou pôr as regrinhas... Todas no canal, se você não me segue lá no Instagram, já segue, já segue o Alfinetadas da Moda e o Saia de Saia em todas as redes sociais, porque a Luciana do Saia de Saia também vai divulgar, então tem que seguir a gente, então já corre para seguir em todas as redes sociais. Lembrando que eles também agora tem canal aqui no YouTube, o Saia de Saia, viu? Vou deixar todos os links para vocês aqui embaixo, pra quem não segue já seguir e quando eu liberar os sorteios, né, vocês poderem participar. Então, o primeiro item do sorteio vai ser essa tesoura. Agora, vamos aos cortes. São três cortes de tecido, cada um de um metro e meio. Pra quem viu o vídeo, já até sabe quais são os tecidos, né? Porque a gente mostrou lá. Gente, olha esse neoprene. Tá vendo? Aqui, não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Ele parece bordado, olha isso. Maravilhoso. Ele é branco, com fundo branco, com essas flores que parece bordado. Maravilhoso esse neoprene. Tá? Então, esse vai ser também um dos, um dos itens sorteados no canal, tá? Eu falo canal, mas eu pode deixar que eu falo pra vocês certinho aonde que eu vou liberar os sorteios, tá certo? Então, é este neoprene maravilhoso, né? Ai, gente, apaixonada. Confesso que eu queria tudo pra mim, viu? Eu não queria dar pra vocês, não, tá? Ah, queria tudo pra mim, esses tecidos aqui, tudo tecido top. Gente, amei esses tecidos fica perdida na loja, perdida. O próximo também do sorteio, tá vendo que vão todos em saquinhos, né, pra vocês, tudo bonitinho. Gente, olha este neoprene, sério, chocada, apaixonei nesse neoprene, ele é um neoprene também mais fino, então dá para usar isso daqui tranquilo, tá? Tem bastante elastano, o outro também tem, tá? Então, este neoprene também sorteio, um metro e meio deste corte e nem preciso falar nada, né? Que esse tecido aqui, Deus, meu Deus. Esse aqui, de verdade, queria muito pra mim ele, né? Eu não queria dar pra vocês, não. Não queria dar nenhum pra vocês. Queria tudo pra mim. Porque pensa nos tecidos top. Sabe quando você já consegue imaginar? Tudo que você vai fazer com os tecidos, mesmo quando o tecido não é seu? Então, sou dessas. E o próximo e último do sorteio... Ah, esses saquinhos também, viu? <risos> também é um neoprene. Gente, olha esse neoprene que tudo! São tudo estampas exclusivas, são todas estampas lindas, tá? Também tem elastano, este daqui tem o um fundo preto, tá vendo? Com essas flores em brancas. Gente, dá pra fazer tanta coisa? É um metro e meio de tecido, dá pra fazer vestido, dá pra fazer muita coisa, tá? Eu amei todos os tecidos e eu tenho certeza que quem ganhar vai ficar muito feliz, tá? Então, já começa a seguir a gente aí, tá aqui embaixo no box de informação, todas as redes sociais do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia, tá? Queria agradecer o pessoal lá do Saia de Saia, que me atendeu, nossa, foram uns amores, tá? A Luciana também, né, que ela cedeu aqui pra gente, olha o tanto de tecido que ela cedeu aqui pra gente, pra me sortear pra vocês, então eu queria agradecê-lo, muito obrigada, né, pelo atendimento também, gente, pensa numa loja, é sério, vocês têm que ir lá, dá uma passada lá pra vocês verem que eu não tô exagerando, tá, então eu queria agradecer o pessoal aí, gente, sério mesmo, muito obrigada aí pelo atendimento, por me aguentar ficar falando no vídeo de vocês, né, e eu amei conhecer a loja, com certeza o próximo vídeo vai ser na loja de Sorocaba, tá, ela tá... Pra quem segue, ela já sabe, né? Que ela tá com expectativas aí. Ela fica só postando fotinhos de, de uma outra loja, né? Então, então com certeza, eu vou filmar tudo pra vocês também. E pode deixar que se eu souber com antecedência, eu aviso vocês. Pra quem quiser ir lá também, né? Que eu vou estar tá lá no dia e tal, eu aviso vocês, tá bom? Meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, né? Pra quem não tem a oportunidade de ir na loja que mora longe... É, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e me deixem aqui embaixo falando se vocês gostam desse tipo de vídeo, que com certeza eu faço mais pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar por e-mail. Eu espero vocês, então, no próximo vídeo pra gente já estar confeccionando uma das peças com os tecidos recebidos.